Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu é canal Lares e Lugares. O que, é que nós estamos indo fazer hoje em É um negócio equivalente ao CPF brasileiro nosso. O do Léo e da Bela chegou e o meu do Edson não chegou, é por isso que nós estamos indo nesse lugar Pois é, vocês acham que é só o Brasil que, é, que dá problema, é que aqui tudo funciona perfeitamente? Não é bem assim Pelo que eu li na, nos reviews aí do Google, esses lugares que tu vai lá ver porque deu problema teu eles disseram assim: leva a cadeira, leva guarda-sol, passa fio de solar, leva a comida e te prepara para gastar o dia inteiro lá. Eu tô com medinho do que nós vamos encontrar. Mas vamos ver: nós viemos num outro, numa outra cidade, nós não sabemos se isso vai dar certo ou não, porque nós queríamos ir no, lá de Orlando, só que. Parece que quarta-feira nós ficamos na dúvida se tal tá não tá aberto no, no celular do Edson diz que tá fechado e no meu diz que tá aberto Então nós optamos por ir para outra pra cidade Aqui é. é a mesma distância, 40 minutos de lá onde nós moramos E olha, eu olhei ali no, no Google agora, diz que não tá tão cheio. cheio Vamos ver como é que é, se não tá tão cheio e se eles conseguem resolver o nosso problema Toma eles têm uma Social Security é. tá. Sombra, sombra, sombra tá Aqui, aqui? É, né? é. Pode, será? Pode oh, You arrived Léo Leo está sempre conosco Dando ordens no GPS Nos outros lugares Eu vi que tinha fotos No, no review das pessoas literalmente sentadas na fila lá fora com a cadeira com guarda-sol tipo as filas do Brasil para espera né de lugares críticos assim né de documentação mas aqui não tem ninguém ainda tá dizendo que é no segundo andar então eu não acho que é porque cabe as pessoas no segundo andar é Olha, social security. Então, vamos lá. Tive que desligar porque lá eles não permitem gravar. Mas então lá eles não fazem nada. Nós vamos ter que ir no Rio de Orlando mesmo. Nós até estamos indo no Rio de Orlando agora, que são mais 45 minutos. Só que lá provavelmente eles não vão conseguir atender nós lá porque eles têm um limite para atender durante o dia e já devem ter atingido e lá eu li que tem que chegar tipo 5 da manhã pra ficar na fila então nós decidimos ir agora, mesmo que não dê certo pra ver se nós conseguimos conversar com alguém pra se informar e ver se é isso mesmo se nós vamos ter que sair às 5 da manhã pra ficar lá na fila ai, ai. pra quem não conhece o centro de Orlando Aqui é que tem prédios, o resto de Orlando não tem E tem local de adulto também Ah, aqui o M.O.E. Center Ah, nós já viemos num show aqui Uma vez Tem shows aqui Two Cellos Um show que nós viemos aqui Ah, essa vai para minha mãe Olha, ali tá escrito Mosquitos também sabem que tem poder no sangue, viu? Por isso que tá é sempre picada Ai meu Deus, já estamos vendo a fila daqui Social Security Office é aqui mesmo Eu Aqui que mesmo imagem. Mas Nós não vamos conseguir ser atendido hoje Provavelmente né? Provavelmente já pararam de atender E nós só vamos tentar Se informar para voltar amanhã Cá estamos aqui fora Então mandaram nós preencher uns papéis E estamos esperando aqui fora para poder entrar ali Vamos ver se eu consigo mostrar ali. Ainda eu acho que nós fizemos bem vir mais tarde, não vir cedinho, porque pode ser que atendam a gente. Vamos ver. Eu acho que quem chega de manhã é que tem essa filona que tem aqui atrás. Ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Tem divisão ali para separar as pessoas. Eu acho que deve lotar, mas eu acho que agora Como é no meio da semana E no fim do horário de atendimento deles Talvez A gente consiga, não sei, tem esperança Mas não dá nós ficar aqui fora esperando Então vamos, Ficamos duas horas aí oh, Agora já está até fechado Eles não recebem mais gente Eu acho que De repente por estar tá Uh, fechado no, no Waze No Waze aparece fechado E no Google Maps Aparece como aberto Talvez por estar com a informação errada No Waze Talvez tinha menos gente, não sei Problema resolvido Quer dizer, resolvido agora é só esperar, né? Ai, não tinham uh, emitido O nosso número ainda E como o Edson disse É tipo um CPF, né? O Leia e a Bela já tinha e os nossos não. Ela disse que acontece. Algumas vezes é assim mesmo. Uns vêm, outros não. E daí ela fez o pedido do zero. E agora em duas semanas deve chegar lá em casa. Mas olha, nós estava preparada para muito pior. Nós estava preparado para ir lá e não conseguir resolver hoje, voltar amanhã às 5 da manhã e passar o dia lá, né? <risos> Até que não foi tão ruim quanto nós já Foi muito melhor do que nós imaginávamos segundo do lucro uh, E agora Pois é, vamos no mercado? Vocês querem ir junto no mercado? Temos que ir no mercado Será que eu continuo o vlog no mercado? Será que as pessoas vão querer ir junto no mercado? Nós, não, eu gosto de ir no mercado Tu gosta de ir no mercado? Vocês gostam de ir mercado? Tu gosta de ir no mercado no Brasil também? gosto, mas Pra mim, a melhor forma de conhecer um país É ir no mercado É, nós sempre gostamos de ir no mercado em outros países Mas eu gosto de ir no mercado normalmente Gosto No Brasil também Tá, eu vou levar vocês no mercado então, tá? Aí me digam se vocês gostam de ir no mercado junto conosco ou não pois. O que é que o nosso deu certo? Só pode ter sido aqui, gente tem outra explicação. Pois é, pois é. Então explica o que, que tu acha que foi. Foi de que, diferente do caso da Bela e do Léo, que no aplicativo do controle do processo, dizia que o, o cartão tinha sido emitido, depois o cartão foi para o correio, e o último estágio, cartão entregue. E no meu e no teu caso, no dia que estava previsto a chegada do cartão, o condomínio fez uma reforma lá no piso, do, no asfalto, e bloqueou o acesso do correio para entregar as correspondências. E aí o correio disse que foi lá e como não tinha acesso, ele botou que ia ser entregue no dia seguinte. E no dia seguinte, realmente, ele voltou e entregou, e nós recebemos, só que no sistema do correio ainda dizia que não tinha sido entregue e eu acho que isso não alimentou o sistema do governo e não deu comando para emitirem o nosso CPF e por isso que não veio Pode ser. Pode ser. vou até filmar aqui porque foi a primeira vez que ah, o trem. é que fechou na nossa vez aqui para passar o trem já está vindo de passageiros, tá é pequenininho. Se foi pintaram tudo aqui, né? Reformaram a Dani. aqui dentro mudou se vocês olharem os vídeos antigos do canal o Walmart Isso, todas as placas aqui até as coisas mudaram de lugar não encontrei o meu de peanut butter mas esse aqui vamos provar deve ser bom também vamos, frutas agora começando as coisas de pumpkin do outono peguei framboesa que todo mundo adora isso aqui não vai nem para geladeira nós comemos de uma vez isso aí aqui temos clearance de três dólares aí só sobra tamanho gigantesco pumpkin spice donuts da crispy cream Que novo, isso eu nunca tinha visto, é uma banha. Tá aí, quanto deu um carrinho desses? 108 dólares. 10%, mais ou menos, 10% do salário mínimo. Isso quer dizer o quê? O que tu tem que fazer sempre é a, a paridade no poder de compra, senão tu assusta falar que gastou 108 dólares. Um carrinho, é que pra quem ganha em dólar aqui, que ainda não é o nosso carro, mas pra quem ganha aqui gastou um pouco mais de 10% do salário mínimo. É como se gastasse no Brasil 120 reais, 130 reais. É isso então. Hoje ficamos por aqui. Aguardo cena dos próximos capítulos. Se inscreve no canal. Deixa o like se gostou até tá mais. Tchau, tchau. Eu tinha até preparado a cadeira ali para nós ficar.